E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente está vindo com um Grime, Metroidvania sensacional para PC e multiplataforma, estamos fazendo a gameplay mais ou menos completa, hoje a gente pretende pegar um poder que puxa itens de lugares que você não consegue entrar, vamos lá? Bom, a gente está no pilar do mundo, no último vídeo a gente pegou uma flor aí, que o Shidra, esse carinha aí, pediu para gente, hoje é o seguinte, a gente vai revisitar uma área para pegar esse poder, e é antes, a gente vai derrotar um chefinho Lá no... Palácio dos Esculpidos A questão desse chefe que a gente vai fazer hoje, por quê? Ele fica bem na entrada... Uma, da cidade do, do, dos malucos <risos> E aí para fazer o vídeo da cidade dos malucos vai demorar muito, ó, tá vendo? Ele tá ali, ó. Antes nosso aliado, agora ele não gosta mais da gente. Eu falei a cidade dos malucos só, fa só por falar, mas na verdade é a cidade dos malucos, não tem outra, outra coisa. Mas adjetivá-los, Aí o Yon, não, não, não, não funcionou, eu ainda me sinto errado, será que eu não tenho salvação, será que só para mim a forma não mudou nada, ele fez um procedimento para ficar melhor, ele não gostou do procedimento estético, a harmonização facial dele não deu certo, ele está culpando a gente, a gente, infelizmente, vai ter que... Primeiro a gente derrotou os inimigos de baixo A gente só tem que absorver as coisas que ele joga E devolver para ele É bem fácil, mas leva um tempo E esse tempo estende demais A gameplay dessa área seguinte Que já é uma área grande Com um chefe complicado A gente corta o selo e aí consegue acessar. Mas a gente não vai jogar isso hoje não. A gente só queria deixar aberto para facilitar o vídeo referente à cidade dos esculpidos, escultores, esculpidos. Agora vai voltar lá para o Pilar do Mundo. Salvar primeiro. Claro. Não dá para crescer com só isso de... lá pegar o teleporte. Tá, temos que ir para o covil do devorador. Vamos lá? Dá uma olhadinha no mapa. Vendo que o Corrido do Devorador. É uma área para cá, tá mais escondidinha. A gente vai tentar acessá-la agora. Não sei se tem um. O ideal é a gente achar um pilarzinho antes de tentar avançar hum. vou achar o pilar e a gente já volta para cá vamos ver se a gente está indo para lado certo Nosso personagem está agredindo com muita força. O... A entrada para esse lugar que a gente quer ir é um bonequinho bem na frente, falando alguma asneira. Ah. Eu acho que era aqui. É aqui mesmo. <risos> é aqui mesmo. Se eu mostrar no mapa direito, né? Já fui xingado aí nos comentários pra me mostrar o mapa direito. Aqui ó. É uma parede falsa. E logo em seguida já tem um. um pilar. do lado desse pilar aí a gente pode tentar enfrentar essa atrocidade que é esses bichos aqui do lado, são muito grandes eu sei que é uma nova caça eles Não, achei que fosse, viu? Ai, não nem. nem tá ouvindo tipo um barulho esquisito? É o chefe que a gente vai enfrentar. A gente tem que ir com cautela porque é brabíssimo aqui. É tudo escuro também, só não ajuda nada, né? Matando os bichinhos aqui. É... O típico barulho que você não quer escutar, né? Tem uma série de itens aqui. Archa de Pinça. Pegando todos os itens, que é só isso mesmo, é só essa área pequenininha que a gente vai explorar uma área nova. Já acabou. Aí já tem o chefe ali num cantinho. fica chorando! É muito pra crescer. A gente vai evitar conflitos e vamos direto para ele. Viva. Acabamos pegando mais um item. Eu queria evitar isso, mas não teve jeito. Mais uma passagem secreta. É um chefe opcional. Aí tá o menininho. Esses barulhos, Sim. memórias, a grande, triste, lambrante. As mães, elas conhecem a dor. Conheciam a dor, mas pensaram que poderíamos esquecê-la. Elas não entendiam. Seres assim, que preferem chafudar nisso, até engasgar e depois empurrar não. tudo para baixo. Não. Bom esse bicho que a gente vai enfrentar É meio que... A gente meio que vai revisitá-lo É o primeiro chefe Só que ele tá estourado Mas dá pra voltar Dá, dá pra voltar A gente já vai começar na ignorância É Seis braços, seis ataques... Ele tem muitos ataques dos vermelhos Mas o ideal mesmo é É aguardar Ele atacar aí com Com esse soquinho quando você Puxa ele da fase. A gente tomou muito dano. Agora. Ah não. Umas puxadinhas vai derrubar do lado esquerdo, puxou. Vai derrubar o lado. Agora, hein? <risos> Os combos de ataque dele meio que variam um pouco, né? É de. Às vezes ele dá um só, às vezes pode ir até quatro. Vamos absorver e finalmente a gente consegue esse poder tão incrível de puxar itens. Ó, oh, que maravilha! Aí ó, puxa os itens. Agora, para cá! <risos> A gente não tem o suficiente Pera, eu tenho. Deixa eu dar uma pancada aqui na parede É, tem sim paciência é. Olha as paredes quebráveis. Tentação sanguíneo Carregar. A música já muda porque a gente tá entrando no covil de Ear encontrada, presa, né? o dano que dá. Essa... Esse covil de ir... Na minha opinião é muito complicado! Que baita soco! É isso aí que é complicado. O que a gente faz agora? Dá um ataque daquele. Isso. Que baita pancada! Bom, a gente está de volta aqui A esse O Isso é brabo Com oh, o deer praticamente todos os inimigos são imensos e difíceis Olha o dano que dá! Resolve isso? Não resolve, vira as costas e vai embora. É o mais prudente a ser feito. quase archa curvada não estou gostando Quase, quase que a gente precisava. Aqui é complicado, mas a gente, vocês podem ver que a gente está perto de uma área conhecida, não? Que dá para fugir. <risos> para fugir porque Isso aqui é muito sério ó oh. <risos> ai ah, yeah. não vai dar certo ai, ai ai desculpa desculpa quase lá quase lá aí Salvos. Bom, ó, alguns bichos que a gente derrotou no covil de ir, dá uma olhada a quantidade de de massa que a gente colheu. Eu estou fazendo uma besteira, mas tudo bem. É isso. Vou aumentar a força. Bom, acho que é isso, né? A gente fez as coisas opcionais. Esse covil de ir, a gente até poderia fazer um vídeo dele. É bem, bem difícil, né? É bem difícil. É uma área mais que um desafio. Vou deixar mais pra frente. Próximo vídeo, então, a gente vai lá pra, pra essa área aqui, daqui pra cá, que é a cidade dos, dos doidos. Assim, então, pessoal, gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, dê nossos vídeos. A gente joga jogos de Metroidvania e recomendações. Esse é um pouco dos três.